Aqui você tem bons motivos para escapar para o Chile. Como relaxar em um santuário da natureza e conhecer uma cultura milenar tudo no mesmo dia. Conheça o Chile, um lugar onde em poucos dias se vive muito. O Chile é natureza aberta.